Peço licença pra abrir a roda de uma mulenga presepada no terreiro. Peço licença pra abrir a roda de uma mulenga presepada no terreiro. Meus pais são sertanejos do, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Eles chegaram em 58, oito filhos. E eu nasci em 60, Brasília foi inaugurada em abril e eu nasci em junho. Eu tinha o plano de morar no plano, de soldar no plano. Nasci na cidade livre. Ali era livre. Diferente do plano piloto, ali quem chegasse era construindo um barraco em qualquer lugar e ia se aglomerando por ali. No plano piloto, eles nem deixavam entrar famílias. Não estava no plano que trabalhadores viessem construir Brasília e, e quisessem morar aqui. Em 61, com um ano de idade, é, a gente já foi removido de lá do, do, da Cidade Livre, do Núcleo Bandeirante, e veio para Taguatinga. Aqui no Mercado Sul foi um o veio, né? Já em 70, o Clube dos 200 era onde tinha os bailes mais foda da cidade. E tinha esses comércios, né, no, no, no, bem recentes, mas já tinham coisas, era, tinha bem, muita vida aqui. E a sorveteria do meu irmão, ele tinha esse lugar em cima que era meio cultural, um lugar chamado A Caverna. Ali que foi um, um, um tráfego assim, de, de cultura e ele praticava a serigrafia também. Meu irmão era o maior... É, cara, ele era perigoso porque ele fazia umas camisas em serigrafia. Ele fazia a camisa do Che Guevara, que na época era mó foda fazer, saca? Ele fez uma vez uma camisa do Baden-Meinhofen, sacou? Antes do Renato Russo fazer o baden Hoffman Blues, sacou? A violência é tão fascinante. Eu estudei na EIT os quatro anos de ginásio e os três anos de segundo grau. É, em 76, eu já participei. É, com um espetáculo de poesias minhas e de uma colega de sala, a Lia, Eliana Araújo. Tudo era censurado. Então o espetáculo, para acontecer na nossa escola, a gente teve que antes apresentar para a Polícia Federal, como qualquer espetáculo profissional, dois adolescentes. Nos anos 70, havia uma efervescência cultural na cidade muito grande. Então, eu ia a várias cidades satélites, eu fui ao Gama, pra Nautina, e havia muitos grupos de teatro. Nesse final dos anos 70 chegou, houve um momento que havia 60, mais de 60 grupos inscritos numa instituição que chamava Federação do Teatro Amador de Brasília. Havia um movimento muito grande no plano piloto, mas de coisas isoladas, separadas. Aqui elas me pareciam juntos, aqui me parecia um movimento. No segundo ano que eu estava estudando no SEAD, eu conheci o teatro. Né? Conheci o teatro meio que mesclado com o movimento secundarista. Dentro de, do, do, do, do movimento secundarista, eu conheço o Chico Simões. Ele dividia a casa com, com, com, com vários amigos, né? serígrafos, poetas, enfim, músicos. Chico já tinha feito teatro no SESI, né? com o Reinaldo Cutia Braga, né? é, mas estava afastado do teatro e e estava se dedicando mais à militância política. É quando surge o retalhos. É, éramos estudantes de colégio, eu, Marcinho, Miltinho, Pepe, Alexandre, Shirley, uh, o Haroldo, né? Gente, nós éramos é, alunos de, uma, de escolas distintas e que foram convidados a participar de um projeto envolvido pela Secretaria de Cultura. E a ideia era formar Núcleos de trabalhos artísticos, estava a partir de experiências, chamado Projeto Plateia. Só pra Aí saiu recrutando aquelas pessoas mais difíceis, vamos dizer assim. A minha professora Thaís de português, ela era muito desligada no colégio. Aí ela falou: Raimundo, vai vir um curso aí? É interessante, você tem que fazer. E eu, ah é legal, você vai ser dispensado da aula. Eles contrataram então um, um grupo do Rio chamado H. Papanatas, né, e, e esse grupo veio e deu duas oficinas, eu acho que duas ou três oficinas, eu acho que Taguatinga, Sobradinho e acho que Gama. Vou fazer o curso de teatro muito mais por uma possibilidade de diversão, porque eu nem ia fazer o curso, eu não podia, eu trabalhava tal. Ficamos uma semana e no processo a gente foi se depurando e querendo saber o que a gente fazia e fomos segurando né, a onda de, de, de estar ali juntos, porque inclusive era um momento estranho na época, porque a gente não reunia pessoas. Né? Eu já vinha das artes plásticas, né? eu começo muito cedo assim, antes de escrever mesmo, a desenhar. De forma inevitável, me envolvo com a política na época, isso é final dos anos 70. e entro para uma organização clandestina você vai fazer a cabeça das pessoas para um movimento comunista, militante, enfim. Conheci si, os meninos que estavam fazendo essa oficina de teatro, tinham feito, né, que aí daria origem aos retalhos. Então, era tão grande a possibilidade de usar aquela galera politicamente, era o que me envolvia, assim. Eu entrei é, sem saber nada de teatro. E aí eu entrei e comecei a trabalhar com eles literalmente filtrado pela organização e a serviço da organização. Com o tempo eu saio da organização é, principalmente porque a gente já estava fazendo mais política de uma forma muito mais é, direta e efetuante do que a própria organização em si. E aí montamos o, o primeiro espetáculo como resultado do, do, da oficina, que é as aventuras de Pedro Malazarte. Né? É... E a segunda montagem, nós resolvemos fazer um, um, uma, vamos dizer assim, uma aplicação, um investimento maior. Né? Montamos então o Marechal Boi de Carro. Caminharam juntos, cantaram nossa. uma dessas andanças, a gente começava a criar o nosso uniforme de comportamento, né? que eram camisas largadas, pintadas à mão tal, e a tradicional jardineira, né? o macacão, né? conhecido macacão jeans. Eu lembro que um dia eu um, um ônibus indo pra KNL e tal, aí eu vejo um cara muito vestido, vestido igualzinho a mim então Falei, gente, que coisa engraçada. Aí comecei a puxar assunto, começa daqui, conversa de vida lá e tal, e ah, eu, eu faço teatro. Eu também já tive essa experiência no Sesc, não sei onde né? Poxa, que legal, legal, tal. Tá? Pô, aparece lá, né? Vai lá no nosso grupo, quem sabe você não, não, não, não ajuda a gente lá, né? Uma mulher, a gente é uma turma mais nova. Nós contratamos o, o, o Niel Semenão. Na época era um, um, um diretor conceituado, é, é até hoje. né? E aí nessa montagem de Marechal entrou um, um, um cidadão de nome Tenório e ele fazia o, o, o, o, o capitão, o, a personagem principal do enredo da, da peça, desse espetáculo do Joaquim Cardoso. Né? E ele faltava, ele não decorava o texto. E aí Nielsen foi cansando, um dia o Nielsen chegou e falou assim, ó, não, não dirijo mais, cansei, fui dormir na casa do Chico. E Cheguei na, no Chico assim, arrasado, falei, porra, Chico, tá foda. E aí eu tô presente da tua ajuda, velho, vamos lá, vai lá pra tu dar uns toques e tal, ele falou, não, não sei o que e tal, não vou, não vou. Eu tinha preconceito, porque achavam que eram pessoas que não estavam engajadas, não tinham consciência de política e tudo, e tal na época muito ligado a isso e... mas como estava um dia assim muito muito triste fui com o Miltinho e na época era muito comum esses laboratórios muito viajandão assim fui, botava uma música do Pink Floyd alguma coisa assim e as pessoas ficavam fazendo uma viagem lá no um negócio de teatro só que aconteceu com uma menina, Mércia ela entrou no estado de. Estava assim de transe, ou, ou sei lá, ela parou lá no chão e, e ela não conseguia reagir fisicamente. Eu estava lá, já tinha um pouco mais de experiência, né? E fui chamando ela de volta, ela foi voltando, e voltando, fazendo massagem nas mãos, nos pés, assim, se movimentando as, as extremidades e tudo, até voltar, pronto. Voltou, tranquila, beleza. Ótimo. Aí desse dia em diante eu não saí mais de cima do, do palco, eu já, eu já passei a fazer parte do grupo. O Sesc também fazendo uma reestruturação. Um dia eu você não quer trabalhar lá, definitivamente, no Sesc, em Itaguatinga? Lá a gente já sente, perceberam que vinha uma potencialidade. Quando eu vim, já estava estruturado, acho um retalho, de uma certa forma. Tinha a semana de arte e cultura, onde congregava várias formas de cênicas, música, a poesia, literatura em vários aspectos. Pessoas desejando participar dos acontecimentos no país, com uma ditadura claudicante, que não se permitia, não permitia as pessoas a participação em nada. Eu fico aqui na terra, pois não tenho pressa, não. Preparar... O Humberto ele é muito importante na formação de uma geração de atores aqui em Brasília, com várias pessoas aqui de Itaguatinga. Minha mãe ela já trabalhava com teatro aqui, 15, 16, 17 anos, junto ao movimento estudantil e junto do o movimento do, do, das montagens do retalho, é, desenvolviam os textos coletivamente, e ela era uma das jovens, uma moça muito bonita, carismática, e buscando entender as coisas da vida, e naquele processo tinha o teatro como uma forma de expressão, como uma forma de militância, de pedir nossos direitos, de buscar uma vida que realmente pudesse ter sentido através das expressões, através da alegria, através da, da arte. Na época, velho, a gente tinha o poder da arte assim e não sabia, né? Como a gente era violento, né? Ativistas, né? Qualquer coisa, a gente estava na rua. Quando a gente vai pro, pro areal apresentar, a gente participa da organização no 1 de maio e vai pra rua apresentar no primeiro de maio, sair pra rua pintado o cara de palhaço, de ator, porra louca é dizer para as pessoas: vem pra rua, faça, grita. Foi aí que surgiu a montagem de Marechal Boa de Carro. Era um espetáculo de muita movimentação, que envolvia muito a plateia, era uma coisa meio musical brasileira, e a gente fez uma coisa com muita identidade, a gente um figurino belíssimo, né? Assim, e a gente que fazia, a gente que fazia vaquinha, a gente que juntava dinheiro daqui, juntava dinheiro dali, foi um espetáculo que mexeu com a cidade. Começou a atrair pessoas que já vinham, quem é essa garotada, o que, é que eles estão fazendo, não sei o que e tal. Não é que nós começamos o um movimento, não. Talvez nós tenhamos sido um... Um dos combustíveis de um movimento que passou a, a, a ter uma intensidade maior. Né? A gente funda a Associação de Arte e Cultura Itaguatinga, juntamente com o, o, o Fernandes, Marcão, que são os idealizadores da, é, da faculta. Eles já realizavam a faculta há uns dois anos, que durante. A partir da manhã rolava uma, uma rua de lazer com exposição, com poesia, com espetáculos infantis, enfim. E à tarde era o concerto de música. É boizinho, estrela, pra entrar nesse salão. O Chico começou no Mamulego com Carlinhos Babau, né? E depois, é, logo depois, na época que eu entrei no Retalhos, o Chico fez uma viagem é, que demorou um bom tempo. Com um, um espetáculos pelo Nordeste. E aí, Taguatinga estava pegando fogo em 83, né? pegando fogo de cultura, né? porque tinha acontecido em 1982 a primeira Feira de Arte e Cultura de Taguatinga, a Faculta. Da faculta surgiu a ideia de criar a primeira semana de arte e cultura e fazer. A faculta foi um dia só de atividades, de rock, de atividades culturais. Tinha exposições, né? tinha e os espetáculos de teatro, de dança, os filmes. E aí a gente viu filmes feitos por diretores de cinema de Itaguatinga, curta-metragem. Curta Tudo isso mexeu com a autoestima da cidade. E o Grupo Retalhos, que tinha feito o Marechal Boi de Carro, já tinha encerrado, mas tinha passado uns dois anos apresentando o Marechal Boi de Carro. Então essas pessoas que estavam nesse espetáculo, e eram muitas, tinham criado laços né, Que Isso foi em 80, né, no início dos anos 80, e dura até hoje. Né? Esse encontro com o Chico Simões, ele agregou um valor importante para a gente, de carimbar esse DNA de, de guerreiros, de forjar. Essa galera e trazer para perto dessa galera as pessoas da resistência. O Chico trouxe para dentro retalhos que foi a galera do Paraibola, que fez com que a gente se aproximasse de Liga Tripa, que fez com que a gente se aproximasse do Ari para Raios, que era uma outra referência importante. 30 anos, 25 anos, fazer essa defesa das questões ecológicas que hoje ficam né, latentes, né, fundamentais no dia a dia. Viajo nas capitais. Quando eu entrei, a gente fez o um espetáculo que foi uma satélite fora de órbita. Falar das feiras ou da, do que a gente vê na rua ou das, dos problemas de repressão policial: o camelô, é, as cocotinhas, né? o, o menino de rua, o movimento político. As invasões. Aí fizemos muito laboratório e tudo, e depois de vários exercícios criando de improviso, a gente levava brincadeiras para crianças nas favelas, né? Ia lá e fazia brincadeiras, porque a gente queria ter é, esses, esses traços das favelas de Itaguatinga no nosso espetáculo, né? Demorou nove meses esse período de criação do espetáculo. Carlinhos é o anterior a tudo isso, o Carlinhos é o quê? 70 e poucos. É. Entrei dentro de um no ônibus da, que vinha da L2 Norte, passava pela L2 Sul e eu descia na nova 114, 13, 14 e ia lá para essa sede do SESC então. E sentei atrás de um moço que era meu colega na, na UNB e que conversava com um rapaz que tinha um sotaque muito forte de Goiás. E que uma hora eu não aguentei, eu tinha uma gagalhada, que é gaga, e ele virou, e me apresentou, ah, Humberto faz teatro, não sei, ah, e o Carlos ah eu gostaria de fazer teatro, tem interesse, não sei o quê. Mas não achei que ele ia aparecer, não, no outro dia ele estava lá e se tornou uma pessoa assídua. E o primeiro boneco que ele fez lá. Perto do Sesc, perto do cemitério, tinha um lixão. O Babal me chega com um urubu feito de um guarda-chuva velho. imagino que ele segurou aquilo, aquilo criou vida, e nós desenvolvemos várias histórias a partir de bonecos feitos de transformação. E um dia brigou com alguém, com a gente, vou embora, vou embora, e foi para o Nordeste e. Criou essas coisas lindas e maravilhosas que ele tem feito. Também, semente sendo só, posso germinar também. Então o Carlinhos Babal já tinha saído do grupo Carroça, que era lá do Sesc, do Plano Piloto, já tinha eh, ido morar eh, três anos lá em Mari, no, no, no sertão da Paraíba, com o mestre Antônio do Babal. E, e já estava aí de volta no, em 1980, 81. Ele já estava aí de volta com o espetáculo dele de, de, de Mamulengo, Carroça de Mamulengo. E eu, eu lembro que o Zé Regino me falava, me contava que tinha assistido essa brincadeira dele e descrevia assim em detalhes, né? E dizia que era muito engraçado. Sempre que ele estava se apresentando, a gente estava também. Eu estava também, nunca deu de assistir por um motivo ou por outro. No meio do ano, de 81, é, o Zé Regina falou vai ter um festival de teatro de bonecos lá em Espírito Santo. E nessa eu vi a apresentação de Carlinhos Babal no Teatro de Vila Velha. E aí, realmente, eu vi que era muito mais do que o que Zé Regina falava. Até detalhes da, da, da movimentação dos bonecos, né, de como eles pareciam vivos na, na movimentação que é uma tradição já dos babal da Paraíba e que a gente não vê mais nos mamulengos. Quando a gente voltou para Brasília, ele me perguntou se eu topava viajar para o Nordeste né, com ele. Eu falei, na hora. Carlinho chega a Brasília, faz alguns espetáculos e assim, era, era encantador você ver um cara só dando de uma empanada fazendo, é, sei lá, 15 vozes, 15 personagens e, e com uma dinâmica com com um, um, uma energia tremenda, e aí ele volta, volta para o Nordeste e Chico vai junto. Um, uma viagem longa, conhecendo os mestres, Antônio do Babal Solon, né, Saúba. É, me identifiquei muito com, com a brincadeira do Carlinho Babal Carlinho tinha uns dito muito engraçado, gente. a carga não pesa o dono, a carga não pesa o dono, Significava que ele andava com um caixão de boneco, podia usar só 10 bonecos numa é brincadeira, mas ele levava os 40, 50 bonecos que tinha dentro daquele caixão, não se separavam, não. Caixote mesmo, de madeira maciça, com mais a tolda, que era feita de uns caibros, pesado assim. E a gente andava e só andava de ônibus, mesmo que se a gente tivesse dinheiro, não andava de táxi não tinha essa possibilidade, porque era uma condução de burguês. E não era toda escola que recebia a gente, não. Tinha escola que fechava a porta falando não chega, não. Tinha cabeludo, barbudo, andava com as bolsas de couro. Mas eu sei que Carlinho Babalpa, ele tinha um jeito de... que ele chegasse a conversar com a diretora, pode ter certeza que o espetáculo naquela escola ia acontecer. Porque era assim... É... A maneira com que ele falava assim, a simplicidade, a sinceridade e a garantia de que seria uma coisa boa para todo mundo. E depois passava de sala em sala. A gente ia de sala em sala. Eu acho que eu aprendi mais a brincar boneca andando de sala em sala do que brincando na tolda. Até porque na tolda eu pouco brincava. Chegou, chegou, já chegou meu jaraguá Aí chegou já brincando, já ajudando o Cardinhos na tolda. E, e, e volta com a ideia de, de criar um grupo, né? E aí se junta com o Natim e o Nilcinho e eles criam aí uma, lá, o Mamulengo Presépada. Antigamente, os bonecos chamavam presépios. Como chama presépio de Natal, né? Aí tinha uns presépios. Então, no, é, aqueles presépios em movimento, se apresentando, né? era uma presépada. E presépada era um... um um, uma coisa que minha mãe falava muito, né? Menino, para de fazer presepada, para de fazer presepada. E eu eu gostava dessa palavra, presepada. Eu era do Retalhos, né? Já era é amigo pessoal de Chico, então eu acompanhava já, assim, na, na, quando eles formaram uma mulher presepada, Nilson, é, Natinho e ele. Eu acompanhei alguns ensaios, né? Ficava naquela, um pouco com vontade, mas sem sem muito sem muita vontade para me, me, me convidar para o grupo. Né? Nisso a gente foi, a gente organizou, nós organizamos dois, um, um seminário brasileiro de teatro amador e um festival brasileiro de teatro amador aqui em Brasília. Essas coisas eram a, a, é, feitas dentro do, do, do, do escritório do, do Inacem, daqui de Brasília, que era o Instituto Nacional de Artes Cênicas. O coordenador na época era o Guilherme Cabral. É, Guilherme me convida então para me fazer um estágio não um remunerado para o fazendo a parte da instalação da, da iluminação cênica de um teatro novo que ia nascer no Centro de Convenções. O, o Hugo Rodas, ele dá uma oficina de, de, de teatro para adultos, né, chamada Oficina 2. Como resultado da oficina, ele monta o senhores Afogados, um texto do Nelson Rodrigues, que é convidado para um festival em Córdoba. Eu era o iluminador do espetáculo, era o cara que montava e operava. A luz era do Dime Monteiro. Três dias antes do, do, do, da viagem, né, eu já tinha me preparado, com, né, mala pronta, tudo. É, eu recebo uma advertência dizendo que eu não podia viajar e eu pedi demissão. E eu era meio que um representante do movimento cultural dentro do Ministério da Cultura, entendeu? Era um braço, porque toda a verba pro, pro, os festivais de, de, de teatro, os seminários, vinha daí. E aí, eu tô em casa, a campainha toca, eu olho no olho mágico, Rose e Chico. Aí eu falei, porra, vem pagar sapo. Ele, não, não, calma, calma, calma. Você tá indo para a Argentina? Eu falei, tô falou, não, é porque nós também estamos indo para a Argentina. Eu, eu Rose e Clara. Clara tinha um mês. Né? E aí a gente quer saber se tu quer integrar o grupo a partir de lá. E eu falei, quero, com certeza. E aí a gente começa a brincar juntos. Aí fizemos o, o, o, o Festival Internacional de Teatro de Rua de Neuquén. Fomos para Buenos Aires e fizemos Rua. Na, na rodada de chapéu, a gente tinha um problema porque a gente estava dentro da empanada. Terminava aqui, o público aplaudia que a gente saía para. Cadê? Não, não, o público já era. Quando a gente chega ao Brasil de volta, cria a oficina do Mané gostoso, né, de teatro de bonecos e o teatro fundo de quintal. O que vai ser de nós quando acabar a festa? Quando eu vi aquilo eu fiquei maravilhada, falei caramba, que coisa fantástica, um teatro no fundo de quintal, não tinha nem acho que não tinha nem cobertura, né? A gente começa a perceber de que o teatro ele não precisa de pré-requisito nenhum para acontecer, ele precisa da boa vontade de pessoas. Um momento muito rico e de formação. Do movimento bonequeiro, do movimento de teatro amador, da Feta Fenata. Eu já vi várias versões do, do romance do vaqueta Benedito. É um, é, um, é um trabalho vivo em constante mudança, né? Desperte a sua loucura. Ninguém brincava carnaval nessa cidade. E a gente não tinha grana e já estava ligado nesse movimento da cultura aqui, né? Ah, vamos criar um negócio assim para a gente poder brincar, para os artistas. Era, a ideia era ser um bloco anarquista. E a mamãe estava lá. Aí o algodão foi para a Ceilândia se juntou lá com a Nina e com o Ayrto, que era um movimento cultural lá da cidade também, que já tinha essa movimentação assim, política lá. E aí o algodão criou o Menino da Ceilândia, que era o bloco sanfonado, o Menino da Ceilândia. Houve uma apresentação, uma truque de teatro na época, com o nome Fruta Pão. Dentro dessas atividades tinha o mestre Saúba, dançando com a boneca dele e brincando mamulengo. Foi a minha primeira relação com o boneco. Eu acho que eu tinha uns, é, uns 12 anos. Eu comecei a participar da, das moradias coletivas de artistas em Olinda. Conheci Chico Simões, ele, o Zé Regino, primeiramente durante o Festival de Teatro Amador, que aconteceu em Recife. E depois ele sempre ia a Olinda. E a nossa casa era certa. era, era tratada como um, como um referencial para esses artistas, né? Porque o próprio Chico dava como referência. Em 84, numa conversa que eu estava tendo com o Chico, lá em Olinda, ele estava em Olinda. Porque a, a Rose estava grávida da, da Clara. E ele falou: ah, então vamos trabalhar comigo em Brasília. Vamos Você topa aí? Eu falei, ah, eu topo. Oficina do melhor gostoso. Variava eu, o Nilson Rodrigues, Miltinho, Pepe, o, o Palha, o Natinho, trabalhava, fazia um palhaço, Palha, a Rose. Chegando devagar com seu jeito parceiro, olhar de menina e sorriso de Estava com 15, 16 anos. Resolvi parar de trabalhar de cobrador de lotação e um amigo falou: Olha, vou na casa de um cara ali que ele está fazendo uns bonecos. Era o algodão. O algodão estava construindo uns bonecos para um espetáculo, o Romance do Pavão Misterioso. Não estava fazendo nada nesse período. Eu falei: Eu oh, vou na hora. Aí eu passava dias e dias colando papel, colando papel, aquele negócio. Lá eu conheci o Chico. E o Chico precisava fazer uma apresentação na rodoviária do plano piloto. Aí o Chico falou, Walter, eu tô indo fazer essa apresentação, quer ir comigo para me ajudar? Pegamos um ônibus, chegou na rodoviária, vamos ajudar a montar, tá, ele tá montando. O cara com uns bonecos feios, rapaz, que era totalmente diferente, que a gente tava fazendo uns bonecos bonitinhos, todo acabado, com massa de, de plástica de carro, né. Começou a brincadeira, aí foi juntando gente, foi juntando gente, eu olhei naquele negócio, falei, rapaz, esse cara é muito doido mesmo. Terminou a apresentação. Quando terminou a apresentação, já saí com a na cabeça. Falei isso que eu quero fazer da minha vida. Gente, o Mamulebo chegou. Apareceu a Isabela Brochado, a Moema Becker. Essa estreia foi maravilhosa, assim, tipo lotou o Teatro da Praça, assim, 20 apresentações desse espetáculo. Então a gente foi pro Filo, em Londrina, São Paulo. Teve um momento, um período que a gente viajou bastante, assim. Aí o Chico chamou o Geraldo pra fazer a sanfona no espetáculo dele, né? E foi aí que meu amor virou não. Em 74, 75, aí eu conheci a mãe da Sheila. A Sheila tinha 9 anos de idade na época. Naquele tempo, o que eu fiz, ninguém tinha coragem de fazer. Eu, eu assumi uma mulher mais velha do que eu, 13 anos mais velha, com três filhos, né? E aí, gente, se gastar eu aí por 25 anos. E aí a Shirley começou a estudar no EIT e foi lá que surgiu o, o grupo Retalhos, né? A Shirley conheceu, conheceu o Carlos, é, Nesse processo do, do, do, do, do retalho. Né? Depois o Carlos. <risos> coisa da. Né? O Carlos resolveu fugir com a Chile lá para o Nordeste. Né? Levar sem falar com a mãe. Foi ah, atrás dos mestres. né? Dos mestres. Não foi fácil porque o, o, o, a, ideologia, a ideologia conservadora brasileira Brasileira era muito grande. No final da década de 80, ele comprou um acordeão lá no Nordeste. E cheguei aqui em Brasília, né, com essa acordeão, ele não tocava, não sabia nem por onde começava. E por influência dele eu voltei a tocar acordeão. Isso depois de uns 15, a 20 anos, depois que eu tinha deixado a acordeão de lado. né. Toquei com o Carlos, né, toquei com o Chico Simões, com o Miltinho, com o Babi, que era muito amigo do Carlos. O Mestre Zito. o Carlos, ele, ele vinha para Brasília, ele rodava essas escolas particulares no plano, na época que conseguia entrar com o teatro, ele conseguia levantar uma grana para levar para Juazeiro do Norte e chegar lá ajudar os as pessoas, os artistas, né? Eu lembro muito bem que ele chegava comprava comprar medicamento para uma família, comida para outra que estava sem, sem, sem alimentação, sem né? É, arrumava a casa do pessoal a o tinha quebrado e o cara tava morando na chuva de bar da tempo. E ele terminou influenciando muita gente, né? Inclusive o próprio Chico Simões. Chico Simões. Carlinho Babal sempre acordava todo mundo que estivesse em casa, muito cedo, ele acordava todo mundo, não importava não, acordava todo mundo. Obrigado a Revolucionária! O inimigo já estava tá na trincheira! Quando a gente voltou para Brasília, ele me perguntou se eu topava viajar para o Nordeste né, com ele. Eu falei, na hora, beleza. Ele perguntou: se vocês sabem cozinhar? Aí eu falei, ah, sei fazer o trivial. Eu falou, ah, então tá bom, vamos viajar. Aí uns anos depois a gente estava em São Luís, a gente morava numa palafita. Casinha bacana, que balançava quando a maré estava alta, a casinha ficava balançando assim. Era... acordou todo mundo, estava dormindo na casa e disse, hoje o companheiro Chico Simões vai fazer um prato especial. Eu, puta, acordando assim, caralho, lá vem. Oh, o companheiro diz, de... ah, meu irmão, não sei fazer não, não sei fazer. o companheiro sabe, o companheiro disse que eh, antes de vir nessa missão, o companheiro se comprometeu e disse que sabia fazer um prato especial, falei, não não sei fazer um prato especial nada, disse, sabe, o companheiro disse que sabia fazer um tal de trivial, hoje nós vamos comer um trivial feito pelo companheiro Chico Simões. <risos> E eu não também fazer nem triagem. Brincante, né? A gente fala o um moleque. Então ele representa essa estrutura social do Brasil. É o, é, é o teatro real. Que o coronel que é representado, o vaqueiro, o Benedito, é a cara do brasileiro, é a cara do Brasil, é o que o Brasil é. E o povo quando assiste, ele se identifica automaticamente a capacidade do artista popular do brincante do mamulengo, né, de, de, de entrar dentro desse mundo contemporâneo. Às vezes você vai num país onde eles não estão nem entendendo direito o que você está falando, às vezes, né. É a dificuldade às vezes, da língua. Eu não vi dificuldade nenhuma. E o mamulengo tem isso, o boneco, a coisa, a dança. O artista ele é universal. A água na bacia que a... Se é o teatro de boneco é uma sociedade né? em forma de boneco, então você precisa caracterizar dentro de si então, que contexto é esse na qual o teatro de boneco surge. Né? Precisa ter o semblante daquela gente, a filha, o filho, o pai, o prefeito, o policial, o rei, o vaqueiro, então é uma trama, é uma novela. Então é, os personagens vão desenvolvendo os temas e tem, e tem ligação. E depois tem o desfecho e o público participa daquele desfecho, muda a trama. E o sou Antônio era mestre nisso assim de saber chegar num lugar e compor então a brincadeira com aqueles que estavam ali, saber direcionar a brincadeira com esses quadros. né É bonito ver, é bonito olhar. O Chico não é bem um mestre tradicional, né? Ele é um mestre globalizado, que eu considero que eu ainda tive experiências pontuais e a minha experiência maior com o seu Zé aqui em Brasília, né? Mas eu tenho vontade de estar na cidade, de morar, de conviver, né? Às vezes eu penso até que ponto eu realmente estaria disposta a ficar ali naquele contexto, né, na vivenciando realmente a pobreza, a, né, o calor, as dificuldades. É igual quando a gente foi tocar né, em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba com o Seu Zé, e a gente ia ao encontro de outras bandas de pífano e assim, os mestres viam a gente tocando, eles faziam uns comentários assim, menino, dava um abraço bem carinhoso assim, menino, e você é mulher, né? E você toca bem, Inicialmente a gente fica, poxa, como que fala uma coisa dessa, mas depois você vai entendendo, né, que é o contexto e vai tendo um outro olhar. Então assim, o que eu realmente admiro muito no Chico é que ele se dispôs isso, né, bem jovem, e abriu mão de várias vários caminhos que ele poderia ter seguido para vivenciar isso, e eu sinto que isso na brincadeira dele faz toda a diferença, né? E ele conseguiu fazer uma, uma ponte entre esses dois mundos, né? A invenção foi uma, uma porta, assim, né? Que várias pessoas que a gente conheceu naquela época são é, pessoas que a gente convive hoje, que ainda trabalha junto. E aí, quando eu cheguei aqui no Mercado Sul, também foi tudo né, encaixando e fazendo sentido. Eu falei, cara, aqui nesse lugar, tanta coisa acontecendo, cultura de vários lugares, e aí tem o Mamulengo, que é um brinquedo tradicional, junto com a galera do, dos conhecimentos livres, do software livre, e tudo dialogando, porque o conhecimento também que a gente recebe, né? Porque eu recebi do, do, do Mamulengo, que foi passado, a gente pega e repassa também, não tem dono, né? E aí esse, esses conceitos novos e a, e a possibilidade de vivenciar também. Acho que foi a, aonde eu vi que eu, que eu tinha também é, possibilidade de de fazer também. Quando eu comecei a brincar o, o Canção, as referências que eu tinha já era essa, né? O Matheus que o Chico fazia, as mágicas que eu fazia, o Zé Carlos, filho do, do mestre Zezito, que me passou. Foi tudo acontecendo é, muito rápido e sempre essa questão do, do, do conhecimento, eu não sentia nem vontade de buscar em outro lugar também, sabe? Bate lá na porta um senhor, assim, barbudo, aí o cara se apresenta e tal, fala, ó, oh, eu tô procurando o Chico Simões e tal. fala rapaz, ó, tá fechada aí a loja, ele tá viajando, mas você pode entrar aí, fica aí. Aí era o Babi, né? Aí depois fui mostrar pra ele os bonecos, aí. E bem no momento que eu tava buscando e pensando em sair pra conhecer os mestres. Aí chega um mestre, bate na porta de casa, <risos> entra e aí fica morando já um tempo, né? <risos> e a gente já fica brincando junto, que eu já fazia o palhaço. É, o meu primeiro contato foi aqui com um grupo que veio de lá pra cá. Né? Foi o Carroço de Mamulengos, eles trouxeram um grupo de reisado. Eu senti muito, muito, um chamado muito forte né? nessa coisa de pesquisar mais, de entender mais. Eu fiz esse mergulho dentro do Ceará, em Juazeiro do Norte. Eu experimentei reisados, essas coisas. Depois de, do Ceará, foi, foi Pernambuco, através de uma indicação do Chico Simões, que era o, o artesão o mamonengueiro é, Zé Lopes. E o método é a observação, estava sem grana, é, é, comendo da comida dele, né? assim, então isso fez com que é, eu fosse obrigado realmente a absorver o conhecimento e, e, e, e, e mostrar esse resultado lixando o boneco para ele, fazia todo o serviço, desde cavar buraco numa cisterna no fundo da casa dele e tal. É, e isso cria outros canais de comunicação porque não é só palavra que está sendo passada que quando o mestre conta uma história quando aquele outro caboclo do lado do mestre conta outra história que ele aprendeu bordado assim que, ele, que quando ele passou na mata ele viu uma subiu, ficou perdido não sei o que, não sei o que cortou a madeira, deixou a madeira na lama depois foi buscar, queimou na lua tal, não sei o quê. Não é só palavra que está sendo passada para aí. Existe um bocado de informação sinestésica que você só consegue absorver do mestre quando você tem proximidade afetiva. O Babau, ele sempre teve uma visão muito geral. assim. Ele acredita que é dentro da cultura popular que a gente vai encontrar saídas para dificuldades sociais, de análise crítica do, dos valores, da geração de riquezas. Quando a gente convive com... com há muito tempo com essa galera o nosso, esse convívio humano faz que a gente troque os valores internos o tesouro que é um conjunto humano criando cultura, inventando e tendo acesso a mitologias a conscientes coletivos que estavam já com os índios aqui no Brasil que veio, vieram com os negros né é, são conhecimentos que estão, não, não, é, não é que é sobrenatural, mas estão além do material. O registro ele tem essa importância de botar para fora muita coisa que está escondida, que está silenciada, mas também de é, voltar para dentro para as pessoas que estão é, Compartilhando esses saberes, né? Tem toda uma cultura em volta disso, né? Da, do software livre, de autonomia, né? E acho que tem muito a ver com é, o que a gente já fazia também em sentido da cultura popular. Tipo, das coisas serem nossas, da gente ter é, a nossa expressão, né? Então, a gente buscar... É, produzir coisas, não só consumir coisas Acho que a, a lógica do, do software livre é um pouco assim também Eles se encontram em vários lugares Fico feliz assim, de ter registrado isso Essa rapaziada da década, da década de 70, 80 né? É muito bacana assim, de, de, de continuar em contato com eles Eu tenho 33 anos, 30, 33 anos também de jornalismo então nas pautas eu encontrava o Chico se apresentando, eu fotografava o Chico, o maior prazer, entendeu? Hoje estamos aqui no 30 30 e poucos anos depois, estamos aqui no Mercado Sul vivo, Mercado Sul, nessa ocupação, né? E tem tudo a ver assim com o Taguatinga, né? E com o próprio Chico Simões, né? flores do mundo frutificarão bem Era bem preocupante. Na época quando o Chico falou que ia comprar a loja aqui, era Chico e, e o.. Alfonso Miguel, era, era assustador, e as lojas era tudo mofada, tudo caindo nos pedaços, mas ao mesmo tempo tinha essa, esse atrativo que era o mestre Dico, essa coisa das violas. Da... É Quando a gente começou a trazer gente pra cá, que a gente trazia em média 400 pessoas que vinha por sábado aqui no violas e outras prosas. Foi uma das coisas mais belas que já aconteceu na cidade. Aliás, já se fazia muito tempo que não acontecia um movimento assim de povo mesmo, de trazer gente mesmo nessa cidade. Foi bacana esse projeto, foi muito legal. Nós temos uma dupla, né, que é advogado-engenheiro, formado com meu pai, e nós, o que fazíamos? Nós trazíamos uma atração todo sábado diferente. Uma, uma pessoa, um cantor, um grupo de teatro, alguma coisa assim. Às vezes tinha cinema, tinha boneco, teatro, música. Era uma coisa muito bacana e, ao final... E a gente montava, caracterizava mesmo uma cozinha com fogão caipira. O pessoal degustava, comia, né? Por exemplo, canjica, arroz doce, arroz com galinha, feijoada, esses troços todos, né? As pessoas falavam: caramba, um negócio tão bacana, uma coisa que integra todo mundo. Em 1953, Teve um período que tinha vários grupos brincando com um espetáculo montado, brincando que saiu do mamulengo preservada, né? E um dos primeiros era justamente o, o Mamulengo Sem Fronteiras, né? O mamulengo, ele é metade da minha vida, né? Então, tudo que eu faço na minha vida é, é através do mamulengo, né? É para o mamulengo. Eu acho que o mercado do sul fez com isso também, essa história da convivência de manter a convivência do mestre lá o aprendiz, consegue dar meio que manter isso dessa forma de fazer agradar produzir e é. Uma festa grande na cidade, grande palco, começa a ouvir os tambores. Tem a sensação de que era uma coisa que vinha de dentro e não vinha de fora. E aí alguém começa, começa. Não, isso é cultura popular. Eu vou conversar com meu pai, ele fala, não, rapaz, tem um amigo meu que ele trabalha com esses negócios aí. Ô, oh, seu Chico Simões, tudo bom, rapaz? É porque eu tô querendo aí entender esse negócio de cultura popular. Não, devo. Vem aqui, ó, no Mercado Sul. Semente... Isso muito me encanta, assim. Com a generosidade que o espaço teve naquele primeiro momento que eu cheguei. Pararam as coisas que estavam fazendo, e contando as histórias, tomando café e conversando. E eu tô aí até agora, são 11 anos. Plantou movimento no mundo, colheu a cultura na mão. Plantou... Se não tivesse essa ação cultural aqui no Mercado Sul, é bem provável que hoje isso aqui seria um shopping center tinham pessoas que beijavam as lojas fechadas para vender um dia por uma grana preta porque ia virar um shopping center é maluco, você sabe que a cidade, como ela é hoje, ela é feita para as pessoas ficarem sozinhas, morarem sozinhas e viverem sozinhas ali, né? Elas... mal, mal aquele bom diazinho ali para vizinho e aqui não, aqui todo mundo, pelo menos há uma tentativa né? aqui tem uma simbiose comunitária, é uma ação cultural, mas ela é comunitária, ela compreende o trabalho das pessoas que são com seus ofícios, a lanternagem está na esquina, a tapeçaria está na outra, a padaria está na outra, o barzinho está na outra. É uma revolução, assim, é algo que o, que o Estado não tem capacidade de fazer. Não existe estudo que vai explicar de fato como é que essas coisas, essas coisas aconteceram assim, de uma maneira tão grande, porque começou se a pintar uma loja, você pinta uma loja e bota um jardim de planta. O vizinho olha, pinta a pó e bota dois jardinhos de planta. Daqui a pouco a rua tá tudo pintada. Mamulengo chegou. Traz o terreiro de alegria. Isso aqui há é já uns quase 12 anos já nessa história aqui no Mercado Sul. E aqui é agrega um pessoal que tem muito esse desprendimento, esse esse não aprisionamento com o saber. A gente tira essa rainha da casa cara o um do isso é ótimo, você tá entendendo. E tudo isso é um aprendizado que nós temos aqui todo dia. Não tivemos, mas nós estamos tendo todo dia. Ah, as pessoas dizem: Ah, mas você já tá velho para essas aventuras. Mas isso não é aventura, isso é viver. Vai levando na raça, teimoso e raça que nem eu que nem tu. Você tá entendendo? Tira ainda casa. opressou opressor amarelo, Oi, Oi, janela abriu E o sol entrou trazendo tá vida Inspiração, mas quem foi? Já é que mandou ingratidão? Desenvolve a missão pra de cara com sistema Que te julga e não te dá opção Não, não tem, tem progresso sem, sem acesso Pense, pense no bem. beco e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores A quebra da produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças, tiramos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças! A luta contra o opressor amarelo. Oi, Oi, janela abriu, o sol entrou trazendo vida, inspiração. Mas quem foi? Já de quem mandou